Hoje eu vou jogar com o um novo Paladino no Brawl Stars. Quer saber como é isso? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. Okay. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars porque tem jogo de Brawl Stars, tem novidade, tem Paladino na área. E eu não tô sozinho, eu tô com meu brother Rebola. E aí, Reboleira? Salve, Brunão. Salve, rapaziada. Dia de novidades aí na conta do Brunão, então tamo aqui, né? Ah, novidade bacana, hein? Paladino na área. Além do Rebola, a gente tá também com o bot aqui no trio, né? Pra fazer a zoeira, o Gabriel. Mas é o seguinte, nós vamos jogar hoje com o Paladino. Mas, Reboleira, antes de tudo, eu sei que você tem um canal na... No YouTube aí também com muita coisa de Brawl Stars, nós estamos narrando aí o Mundial, eu e o Rebola estamos narrando aí o Mundial de Brawl Stars. Então, mano, deixa seu canal, pede pra galera se inscrever porque eu vou falar também o negócio, vai lá. É, rapaziada, é o seguinte, quem não conhece aí, mas quem curte o conteúdo do Brunão, a gente traz um conteúdo muito parecido, gameplays aí de Brawl Stars, então, meu link do canal tá aqui na descrição, segue lá, novidades a gente traz sempre aí, umas loucuras também, sempre com o Brunão, sorteios... Tem muita coisa pra vocês, então o link na descrição, dá uma passada lá e aquela força, beleza? E ó, é o seguinte: quem ir lá no canal do, do Reboleira e comentar no, no link que eu vou botar aqui na descrição, comentar que é o último vídeo dele, e comentar lá, hashtag Vim pelo Careca. Não por mim, por causa do meu pai, né? Eu não sou careca, vocês sabem, né? É. Mas é, eu vou dar, eu vou fazer o seguinte, reboleira. O link que tiver mais, com mais curtidas. Do, o Vim pelo cara é que tiver mais curtidas no, no vídeo que eu vou botar aqui na descrição do Rebola Eu vou dar um gift card ali naqueles comentários Pra pessoa que tiver mais curtida, beleza Rebola? Pode ser? Você é louco aí, ó, o Brunão qualidade é o que eu falei A gente sempre tem essas doideiras aí Zoeira. E o Brunão sempre fortalecendo Então, ó, divulga pra todo mundo Deixa seu comentário já lá e, mano Faz a campanha pra todo mundo, Faz a campanha, curte aí rapaziada Porque vai é a aí. gift card então é isso, tá valendo, link na descrição, quem for lá comenta lá, hashtag vimpelocareca E o que tiver mais comentário eu vou dar um gift card pra pessoa, beleza? Então é isso, link na descrição, quero ver como vai ser essa zoeira Bom, mas é o seguinte, Reboleira, eu vou fazer o seguinte Primeiro eu preciso do Paladino Ô Rebola, você já jogou o Paladino? Ah não, ainda não, ainda não levou. irmão Ainda não liberei. Tô na batalha aí, porque tem algumas missões que eu acabei não conseguindo fazer essa semana, mas tô na correria. Então, quero ver ele bonitão aí já funcionando. É a gente ganhou muito, hein? Quero ver também. Então, bora lá, vamos pegar o Watson Paladino robô. Tá aqui pra vocês. Olha que beleza. Tá bonito, hein, Reboleiro? Ele tá com uma caramba, uma lança gigantesca. E o escudo na mão? Você tá louco? Tá pesado pesado. pesado, pesado. Quero ver, quero ver. Põe aí, seleciona Pesado, aqui. já vou colocar agora nosso novo Paladino da. Nossa, pesado, hein? Você é que louco, até mesmo, hein? Contra do outro lado oh, já treme Você é louco <risos> Dizem que tem o, quem tem o paladino ganha para próxima partida Então, vamos testar isso na prática Eu, o Gabriel e o Reboleira E vamos ver o que vai dar Então, partiu, primeiro jogo Vamos lá, galera, pique, Gema Então, partiu, bora Fazer a play aqui com o novo paladino Paladino da justiça aqui, hein, meu Quem tem paladino hoje em dia, hein? Você é louco Bora, bora matar, boa Matou ali Beleza. Se quiser pegar sua ali, ult ali, pode pegar, mano. Nossa, perfeito. É isso mesmo. Vou te dar um jeito. Já peguei uma aqui, ó. Já tô subindo. Já vou pegar o próximo daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou avançar. Dando dano dali, ó. Boa. Tá quase, tá quase. Ah. Já tô com a terceira. Já virou sniper. Obrigado. Boa. Peguei. Peguei mais uma. outra tô, tô no máximo já. Não, tô no.. faltou mais um, é isso? Não, tá no máximo, tá no máximo. Mas tem dois, estranho. Tá no máximo. Ah, tá no máximo já, verdade. Opa! Já veio ali. Boa. Boa. Boa, perfeito, hein? Ah, tá caindo nas bombas. Bomba muito boa no meio, né? Cê é louco! Stop, bom? Deu bom, hein? Deu bom, hein? Bora, bora, bora! Olha, ele fica muito forte. Ele vira um sniper. Deixa eu só segurar aqui pra não cair. Senão, eu zero tudo, né? Ele dá uma afastada ali de leve. Nossa! Ele vira um sniper, ainda o tiro dele vira uma, uma loucura, né, cara? é realmente é. muito forte, muito forte no, no nível máximo. Caramba, que doideira, hein? Bom, deu bom aqui no pique gema o Bozão do rebola controlou o meio como nunca ali. Bom, é o seguinte, bora jogar mais um agora no Futebral! É isso, rapaziada, Futebral! Bora testar o Paladino, o novo Paladino aqui no Futebral, hein? Ele no nível máximo, vocês viram que faz um estrago já, hein? Então, Eu acho que vai dar bom, viu, Brunão? Vai dar bom, você acha? Aí, já curti, hein? É, aqui eles não adianta eles ficarem escondidos lá atrás, né? Daquela, daquela parte, porque eles vão tomar dano meu, né? Olha lá, eles já tomam, não tem jeito. Seu meu. Sim, é. Verdade. Ó, já vou dar no um... meu. Boa. Ih, passou rebola, é gol! É dano, irmão. É dano seu, dano meu, boa. dano sem nada. Isso porque eu dei minha ult e nem liguei o foguinho, Bora. Mais um e mata, boa. Boa, agora já virei mais velocidade tenho o Ah, eu ia pular em cima dele. Boa. Tá agora já virei Sniper, hein? Agora já virei Sniper. Nossa. Bora, bora, bora, bora. Matou. Boa. Boa. Ó oh, outro. Já tá rodando já. Já percebeu que deu ruim. Já tô no nível máximo, hein? Já tô no nível máximo. Agora não tem mais jeito de escapar, hein, meu amigo. Agora já era. Agora esse paladino já... vai deitar, ó. Agora. agora vai, agora vai. Vai matar esse ó, Primo aí, ó, rapidinho. Ó lá. Olha o dano, olha o dano. Olha o dano como vai. Nossa. É muito forte. Não tem como escapar. É quase impossível escapar, cara. Qualquer jeito ele vai dar dano. Olha lá. Olha o que vai dar dano. Você tá louco. Vou até dar um super aqui de novo. Eita, puxa. O <risos> fez eu o gol, não, mano. Não fez o gol, doidão. Olha lá, toquei pra você, reboleiro. Pra você fazer o gol. Eita, você vai dar tempo? Bora. Golaço do rebola, artilheiro. Que beleza. <risos> Essa foi rápida, hein. No cantinho, só... <risos> Maulhou pra um lado, bateu do outro, tipo o Ronaldinho Gaúcho. Você tá louco. É. Estilo finaze. Ou, ou não? Não, acho que não. Pode ser. A cabeça é igual, <risos> o mesmo tamanho. Você é louco. Bora mais uma pra fechar com chave de ouro aqui no canal Bruno Clash. Bora então agora no encurralado. Vamos ver se vai dar bom no encurralado aqui com o nosso paladino. Eu posso falar que é um novo brawler? Acho que não, né? nova skin. É nova skin. Sim, que... <risos> eu já queria ver teu novo Brawler paladino! Não, aí não dá, né? Aí não dá, né, gente? Vamos ver se vai dar bom. Peguei aqui, ó. Boa. Peguei. Opa, gastou seu, seu super ali, boa. Boa. Ai, ai, ai, ai. Tá bom, o primeiro vou vai ser nosso. Dá uma, aquela curada aqui na sua torreta. Boa. E já vamos. Só de trás ali naquele dano. Só o danozinho de leve. Bateu, voltando, voltando, voltando, voltando. Opa! Matou boa! Aí sim, Botzeira. Pegamos ali. Só o rebola com a... <risos> Só nas Eu a messequeria torretinha, a torretinha, a torretinha da, mal, da maldade. Matamos. Cara, tá bem, tá bem de boas por tá enquanto. Tá bem tranquilo. Hein? Tá bem de boas por enquanto. Vou botar aqui pra ganhar mais velocidade. Agora o bicho pega, hein? Eu quero pegar pra colocar aquele... Aquela torretinha no canto, tá ligado? Sim. Nossa, imagina. Nossa, imagina a rebola com o novo poder dela. Você ir na, na, no wiki pra bater e você solta aquele... O acessório. Pra estourar onde você tá. Vai tudo direto no, no wiki. Aí é GG, hein? Não, já, tá dando, já, já tá dando muito dano, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vou lá dar o meu super, é, dano. nem é, deu. deu, nem deu, mandou muito bem, aí conseguimos o Rebola, foi o craque, o craque do morteiro, show de bola, maravilha, ganhamos aqui, top, gostei, gostei, gostei, então é isso rapaziada, paladino, e aí Reboleira, gostou do meu paladino, mano? Ah, top demais, né Bruno? o Brawler já tá sensacional, com essa skin aí, mano, não tem nem o que falar, irmão. Tá Show bonita, de né? de Tá bonita, olha isso, tá louco Muito bonita aí o Paladino. Agradecer aí ao Botzão, Gabriel, tamo junto, mano. Valeu pela play. Mostramos aqui a skin do Paladino, hein? Acabei pegando até um pouco cedo, né, Rebola? Subi, teve muita missão, né? É, é o que eu falei, você pegou... Eu ainda não consegui desbloquear, eu até perguntei pra você se você tinha feito a uhum. missão. O Bruno já tá milhão no passe é aí, Milhão no é. passe, mano. Tá o passe velho, já eu... zerou. Jogando todo dia o Bruno aí a milhão, eu não consegui é... essa semana fazer as missões e o Bruno tá aí, ó. Eu zerei o passe aqui e já tô com cinco caixas aqui também Eu tô, até deixei todas as caixas, aquele esquema que a Supercell fez agora que dá pra gente guardar Isso é bom demais, né? Porque se sair um Brawler novo aí, meu amigo, aí é GG, né? É isso Então é isso, rapaziada, foi top Jogamos com o novo Paladino, a skin do Watson Reboleira, mano, sempre prazer estar contigo aqui é, você falou também, mas é isso galera, por isso que eu falo pra vocês que inscrever no canal do, do Rebola também Além de narrar comigo, ele é o um narrador comigo do Mundial Ele também traz conteúdo e a gente sempre grava junto, faz zoeira, faz live junto Quem conhece já tá ligado, né Reboleira? Exatamente rapaziada, é um prazerzaço sempre estar aí com vocês, com o Brunão Então dá uma passadinha lá no canal e não esquece, hein? vai ter sorteio, então não perde tempo não, corre lá! É isso, rapaziada, muito obrigado a todo mundo Não esquece de passar lá no canal do Rebolo O link tá aqui na descrição, clica aí no link Vai lá, comenta lá, hashtag VimPeloCareca E eu vou escolher o comentário que tem mais curtidas Pra dar um gift card, beleza? Então é isso, tamo junto, Falou? Fui!